Criar uma relação, um vínculo com as pessoas. É um método que muitos não percebem, mas é uma excelente estratégia, uma vantagem para chegar mais longe no seu caminho. Porque se você acredita que não precisa da ajuda de ninguém, perderá muita qualidade no seu caminho. Pois andar sozinho pode fazer com que você até apresse o passo e chegue mais rápido aonde deseja. Mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. E nisso não estou me referindo à caminhada em si, mas sim sobre várias questões na vida, porque cada indivíduo é alguém que pode, em algum momento, somar em algo na sua vida. Mesmo que pense que não, que tal pessoa é inerte e não mudará nada o fato de ter ou não um vínculo com ela, em algum momento deixará de ganhar algo por conta do seu desinteresse nas pessoas. Enfim, para explorar esse mundo de oportunidades, não é preciso com que você se faça como amigo íntimo dos indivíduos ou mesmo fique a todo instante trocando mensagens e marcando coisas para fazerem juntos não tem nada a ver com isso é simplesmente a simplicidade de cumprimentar com bom dia de ser educado e tratar bem os outros isso fará com que as pessoas apreciem a sua presença e terá o que te elogiar somente por fazer o básico você não precisa sequer, ser seletivo com as pessoas que se fará educado, até porque, mesmo diante de um indivíduo tolo, nada amistoso ou mesmo arrogante, agir respeitosamente é o básico que você deve fazer, pois até mesmo esses indivíduos podem ser uma fonte de oportunidades. Se não for de forma ativa, com eles elogiando as suas atitudes, será de forma passiva, com as pessoas à sua volta, vendo em suas ações alguém agradável. Então não seja antissocial, a ponto de evitar contato com os indivíduos, achando que assim é a maneira correta de lidar com as pessoas, ou se engane pensando que deve ser extrovertido, que deve falar demais, e ficar contando detalhes e informações que não convém aos outros saberem disso, sendo exagerado e até mesmo descuidado. Enfim, o motivo para você conhecer pessoas é de sempre estar alimentando finalidades oportunas em sua vida, e para isso, você não precisa forçar falsa simpatia, ou mesmo ter ao lado pessoas insuportáveis. Quer dizer apenas que trate as pessoas bem, até mesmo aqueles que não têm civilidade, que têm autocontrole sobre suas emoções, para que até mesmo no dia em que acordar de mau humor, consiga agir de maneira adequada. Perceba que isso não quer dizer que você tenha que ter muitos amigos, até porque quantidade mas sem qualidade nessa questão, é algo que não terá valor algum a você. Pois o que percebo nisso é alguém que está constantemente sendo chamado para participar de coisas inúteis, convidado a ir a festas, bares, eventos, dentre outras ocasiões que somente acontecem anarquias ali. E sinceramente, se você recebe esse tipo de convite toda hora, é necessário filtrar um pouco as suas relações, para que não se distraia com coisas inúteis. Pois é bem verdade que, diante desses vários convites, você não terá domínio sobre os seus próprios impostos e acabará aceitando, perdendo tempo que poderia ser usado para algo mais construtivo na sua vida. Por fim, você precisa das pessoas para chegar longe. Porém, que não se distraia com a possibilidade de se divertir e ceder aos seus desejos. Afinal, isso pode muito bem